estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui Mario World uh, eu acho que é o primeiro gameplay do canal que eu faço Mario World aqui então bora lá um, obrigado por todo o vosso apoio uh, principalmente num vídeo que, uh, que foi de Roblox e eu pensei que vocês poderiam gostar um gameplay aqui de Mario World aquele jogo clássico de super Nintendo há muita pessoa que gosta aqui no canal né Olha uh, também podia ter feito isto, Pá. Pá. mas ok malta é um clássico uh, Mario World. Eu acho que é a primeira gameplay no canal que faço de Mario uh, Então se quiserem, se gostarem isso tudo, comentem aí embaixo Posso começar a trazer mais, eu tenho uma Switch e posso trazer Mario Maker, Mario 3D All e tudo. Todas essas coisas é só comentarem aí abaixo no nos comentários. E deixem aquele like para apoiar para eu saber que vocês gostam nestas gameplays. Será que eu faço uma série disso? Será que não? Eu não sei. Mas bora lá jogar. Eu estou na primeira fase. Uh, e esta primeira fase depois vou à a mesma primeira Sério. Não perdi Ok Olho para cima pá. Veio E Fui e tá Assim é que é Agora Fui Peguei Fui contra eles contra... Ah, oh, eu queria apanhar lá em cima. Mas tudo bem, malta. Se quiserem uma série, comentem aí abaixo. E deixem aquele like. E aproveitem-se para inscrever. Okay, façam o bom que quiserem. Bora lá. Ok, vou aproveitar isto. Eu tenho um truque que ir lá para cima. Isto também fazem muito nos speedruns. Ponho e começo aqui em cima. Porque depois demora a subir, estão a perceber? Mesmo assim, vamos ter que subir. Se calhar, vai dar tempo. Muito bem. Muito mais rápido. Bora lá e. Ui! Se quiserem uma game play de Mario 64, essas coisas que nem tem aí em baixo, que eu sei que vocês vão querer Ou até Mario Galaxy em, em HD Porque na Switch é o HD, obviamente uh, E Mario Sunshine também pode trazer, Mario Maker, posso, se quiserem Neste momento eu não, eu não tenho a Super Nintendo real, nem tenho uma Nintendo Nor nem real mas tenho uma Nintendo Switch real, obviamente então, agora estão a ver o meu Aqui vamos pegar o Yoshi nesta fase. Eu gosto muito do Yoshi. Malta, voltei! E um já aqui uh... Com. Melhor. Ok. Ok, bora lá. Deveria ter comido, deveria ter comido. Esperem. Eu não quero perder. Não, meu Deus. É temporário. Eu vou deixar por enquanto aqui o Yos. Eu é só vir aqui buscar isto. voltar, Ok. De novo, Yoshi, e peguei nele. Bora lá! Tenho um guardado, ainda bem. E vamos descer aqui, bora Aqui, acho que é nele. Não. não, pá, não essa acertei De segunda, mas ok, normalmente acerto certo primeira Eu não vou deixar aqui o Yoshi Não deixei Eu não deixei o Yoshi para trás Eu trouxe-o comigo Porque eu nunca deixo o meu Yoshi para trás Agora querem ficar com o meu Yoshi. Bora lá, malta. Eu acho que este é o último nível que depois vou passar. E depois comentem em baixo quem que eu continuo. A sério! Dio o Yoshi! Bora! Ainda tenho aqui isto, ok, está de boas. Tudo boas. É só ir. Não, não, não, não, não, não estou não, não estou. Tinha que vir por aqui, né? O que querem me ir? Isto é outra para não ativar não Ok pronto agora já está É só mesmo para pegar, são coisas uh, que não fazem muita diferença Mas também são boas Aqui vem, espera Tá, tá e pronto Tendo a flor de fogo já estou melhor. Já não melhor. Ok, pronto. Cheguei aqui. Acabei com ele. Eu vim aqui. Vem. Pá. Fui. Fui. Fui fui. Fui. Não yes! consegui ainda bater lá. Então Malta foi um vídeo curtinho, mas foi uma gameplay gira. Se quiserem mais, comentem aí mais, ajuda imenso e foi este o vídeo.